No canal, depois você clica em gostei aqui embaixo. Depois você ouve as outras músicas, certo? Lacro, tamo junto. Ouve essa, que essa aí é foda. de chorar, cheguei de camaro cinza e te ganhei no olhar. chora novinha, só não vem se apaixonar e pá, chora que chora na solidão, joguei nota de sempre pro Com nós. Não pode deixar na voz. Acelerando minha máquina, eu chego na sua casa bem veloz. Sente a atração pelo meu cordão. De queixa é de gato, de Ferrari, Black sempre cheirosão. Estourando nas letras e sem é participação. DJ Jorginho é fera no tambuzão. Quero chorar. Chora que chora na solidora Joguei nota de sempre o ar Diz ela as gama. Chora que chora na solidora E vai deslizando Algo pelo corpo Que menina linda Que deixa meus amigos doidos Vive se mostrando Se ele vem trajada E as suas amigas é o delírio da rapaziada Que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 That'll